Olá, eu sou a Vi do blog Santa Ironia e hoje eu tô aqui pra te contar o meu produto favorito de cabelo dos últimos tempos E essa sou eu, depois de ter lavado o cabelo E eu só lavei com o shampoo e tô escovando ele pra dar uma desembaraçada E aí tem aquela pausa pra dancinha Voltando ao foco do vídeo. O produto que eu mostro para vocês é um condicionador da John Frida, que eu tô apaixonada. E eu vou separar o meu cabelo em dois pedaços. E vou aplicar ele aos pouquinhos. Eu faria isso normalmente no banho e usaria realmente como um condicionador. Lavaria com o shampoo, passaria ele, deixaria 5 minutos... E aí eu ia passar o meu condicionador normal. Mas, pra mostrar pra vocês, eu lavei meu cabelo e agora eu vou aplicar ele. Eu aplico ele em todo o cabelo, da orelha pra baixo. Eu não encosto ele na raiz do cabelo, em hipótese alguma. Massageia bem, que é pra ele penetrar bem no cabelo. Eu vou prender o cabelo com a piranha num coque. Não muito alto, que é o pro produto não escorrer pra raiz, eu vou prender mais no meio da cabeça... E pausa pra dancinha de novo. E aí fica 5 minutos cronometrados. E aí, tá pronto, é só escovar o cabelo, se quiser secar com um secador, eu raramente seco, e ele deixa o cabelo maravilhoso. Não precisa passar ele sempre, ele é exatamente para esses momentos em que tu precisa de alguma coisa muito rápida. Ele não é um tratamento, ele só vai dar um efeito bonito para o cabelo, ele é como se fosse uma maquiagem. Então, assim que tu usa, o cabelo fica maravilhoso, ele tem um cheiro incrível. Mas não serve como tratamento, então ele não vai resolver o teu problema, só vai dar uma melhorada pra tu poder sair logo em seguida com o cabelo maravilhoso e cheiroso pra caramba. Eu super recomendo pra, que, exato, pra ter exatamente pra esses momentos em que tu precisa ser muito rápida, mas ele é um produto caro, então tem que dar uma maneirada no uso. E é isso, se tu gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo, te inscreve no canal para mais vídeos e não esquece de deixar aqui nos comentários o que tu quer ver nos próximos vídeos, viu? Um beijo e até. Tchau!